Seu aniversário juntas e espero que possamos repetir essa data várias vezes Obrigado! Vem cá Kelly. deixa eu dar obrigado também, Maicon, todo mundo O meu presente para a senhora é uma viagem que fará com o Bob e com meu pai Hoje nós vamos para a nossa casa e a senhora vai ter que correr e fazer logo sua mala pois irão partir na quinta-feira cedinho. Uau! O papai vai com você no carro ]orde. da mamãe ao aeroporto, pois seu voo... Vô... Para o Brasil, gente, volta, vale. é, é, é, é Volta para o Brasil. Volta <ríeTAKE>. o aeroporto, depois seu voo sai no meio dia vocês três irão passar cinco dias. Senta aí, Não Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. Não mais. Não que Não mais. Não Não mais. Não mais. Não que Não vai, que Não vai, que Não vai, que Não mais. De ah, não gente, Não Não é assim. Não é que bom, que legal, que legal Que legal Não deixou, não deixou Vocês Ai, fiquei tão emocionada Calada Vocês três irão passar cinco dias em Israel Para ser mais exato em Jerusalém Meu Deus, meu Deus. Obrigado, Deus, obrigada. Eu sabia que eu ia conseguir essa graça. Obrigada. Meu sonho, meu sonho. A programa fez programada, não tá aí Essa é pra Deus, tá vendo? Meu sonho. Exatamente três dias em Jerusalém. O papai fez uma programação super bacana. Obrigada, meu pai. Deus. Espero que você goste do presente. Eu queria ir também, mas a mamãe e o papai acharam mais conveniente eu ficar dessa vez. Mas não se preocupe, porque nossa programação está bem lotada e divertida. Vamos passar muito tempo juntos. Te amo muito, vovó. Beijo. Nossa, gente, vocês imaginam que eu nunca imaginava que eu ia conseguir e mais? <risos> Nossa, que legal! Olha, a gente sai nove horas. Nossa, Bob! Você não imaginou? Bem Que Imaginou o Lá! Aqui estão os cartões de embarque, aluguel <risos> do Nossa carro, estacionamento. O um apartamento, se você quiser ver como é que é. Os é. camachos. Nossa, novo. gente, <risos> que maravilhoso. E o um formulário do Covid para entrar no país. O vídeo? É o formulário lá. é precisa uma coisa mais forte, né? É, Pode. É, eu é. acho que o é. que era mais forte. Né? Pronto! Ah, Uhul! -uh. Ah. We yeah, So la paz 0 Quem está indo, mãe? Conhecer ah, é a casa de Herodes. Casa de Herodes. Aqui é o lado muçulmano. Tá. É a cereja, o tamanho da cereja. Cara, vê tamanho é a cereja. O Bobzinho aqui tá na marcha lenta ali, depois de primeira. É a cruz, Bob? É, é. Maior que essa? Mas é, isso aqui é uma não precisa de academia. Só que eu já é uma cadena. Bom, pra lá. Depois eu vou pra palavra, Sabe a dor de A cachorro. De... <risos> <risos> <risos> Se aceitar Jesus no coração, e suas dedos tudo. É, se aceitar Jesus... Hein? Se aceitar Jesus no coração, né? Você tem que regenerar lo né? E quando você regenera, que regenerá Não é ah. Jesus. Você droga, você drogada. Se <risos> aceitar Jesus no <do> coração, droga. Não tem ela então assistiu a Isso, tem um lugar que ela assistiu a classificação, Foi, é aí, bem dentro. À direita da Pedra da Unção, existem umas escadas de pedra que levam a uma sala elevada, que representa o Monte Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Essa grande rocha onde tudo aconteceu está protegida por um vidro e é adorada pelos cristãos. Estamos agora saindo do Quarteirão Cristão, a caminho do Quarteirão Judeu onde veremos o Muro Ocidental, também conhecido como o Muro das Lamentações. O muro ocidental é o único vestígio do antigo Templo de Herodes, erguido por Herodes, o Grande, no lugar do Templo de Jerusalém inicial. É a parte que restou de um muro de arrimo que servia de sustentação para uma das paredes do edifício principal, e que em si mesmo, não integrava o templo que foi destruído pelo general Tito, que depois se tornaria imperador romano no ano de 70. Muitos fiéis judeus visitam o Muro das Lamentações para orar e depositar seus desejos por escrito. Antes da Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando o local e toda a cidade velha de Jerusalém foram conquistados por Israel, o local era chamado de Mugrabi Quarter ou Quarteirão Marroquino, de onde, por ordem do prefeito de Jerusalém, 135 famílias árabes foram removidas para a abertura da esplanada do Muro das Lamentações. Mas é especial nessas que eu quero Todo mundo eu pus, tá bom? Ah, aproveita e faz assim Uma medicação genial Pois é Pois uhum. é, foi meu presente de aniversário Eu não sabia não Que eu vinha pra cá Hã? o melhor presente melhor presente melhor do mundo? Presente. Oi, tudo bom? Como é você Eu tô jogando com você. Olha onde eu estou. É o que sonho é esse? maravilhoso. Eu tô muito arrepiada. Tá, pus papelzinho lá pra todo mundo, viu? Com certeza, parei. Nossa, maravilhoso. Não tem nem, nem como dizer, Luciana. É uma emoção que não tem tamanho, é, né? É, é, mas é bem pequeno. Não é grande, não. Lugar. É, mas não tinha nada da, de, a ver com o que eu imaginava. Ontem foi um jogo é, de luz, mas é super emocionante, você precisa de ver. Maravilhoso. Aí hoje a gente foi no onde, onde Jesus foi enterrado, sepultado. Menina, a pedra onde puseram ele para limpar e, e, e ungir ele com óleo, né? Depois eu vou mandar o filme pra vocês É emocionante demais A gente fica arrepiadinha lá Você precisa de ver Nossa senhora Então tá bom Um beijo, tá? Foi lindo Não, a hora que eu li lá Você gritando, eu não acreditava que era verdade. Foi bom demais. Foi tão bom. Foi maravilhoso. E tá sendo maravilhoso. Fica com Deus, tá? Hoje nosso passeio começa no Monte das Oliveiras. Nossa primeira parada é na Capela da Ascensão, também conhecida como Mesquita da Ascensão que está localizada em um local que os fiéis tradicionalmente acreditam ser o local terrestre onde Jesus ascendeu ao céu após sua ressurreição. Ele abriga uma placa de pedra que se acredita conter uma de suas pegadas. Do alto do Monte das Oliveiras é possível ter uma vista completa da cidade de Jerusalém. Na descida do morro, passamos ao lado do cemitério judeu. É realmente interessante. que é o Jardim Getsemane. Muitos também o chamam de Jardim das Oliveiras. Esse lugar é onde Jesus e seus discípulos oraram na noite anterior à crucificação de Jesus. De acordo com o Evangelho segundo Lucas, a angústia de Jesus no Getsemane foi tão profunda que, seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. O túmulo da Virgem Maria é considerado pelos cristãos orientais o local de sepultamento de Maria, a mãe de Jesus. É certamente um lugar cheio de emoção. O Mar Morto tem esse nome devido à quase ausência de vida em suas águas que decorre da grande concentração de sal naquele repositório, cerca de 10 vezes superior à dos outros oceanos. Entretanto, existem alguns tipos de arqueobactérias e algas que sobrevivem naquelas águas. Qualquer peixe que seja transportado pelo rio Jordão morre imediatamente, assim que deságua neste lago de água salgada. A sua água é composta por vários tipos de sais alguns dos quais só podem ser encontrados nesta região do mundo. Na média, os oceanos não têm mais do que 3 gramas por 100 mililitros de água. No Mar Morto essa taxa é de 30 a 35 gramas de sal por 100 mililitros de água, ou seja, 10 vezes superior. Ai, é quente o ah, não. Aguenta não, Bob hein? Aguenta não, é quente é. Oi, Tira o sapato pra vocês Eu quero saber o que é essa, Eu tenho que ir de sapato Peraí, deixa eu ver Deixa eu ver é Demais, que horror Você tá falando aqui pra você O sapato Você sapato? Não, não, não. eu Não. Não Não é? Não Não Não Não é? Não Não é? Não Não Não é? Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Eu tanto que é eu nada, Eu não pressão, depois eu tenho que Pode -se ser muito, não muito, não pra É, é. é. é. é. é. é. é daí Não, sei De sair, Que foi só falar. Foi só falar. Eu também O ela E problema a não Nu văzut că vine atacat, dronul, suprauna și morțul și mortela. văzut pe tine, că care m-am Nu te por hoje é só. Este vídeo é só a primeira parte das férias da vovó e do Bob. Tem muito mais por aí. Espero que tenha gostado, um enorme abraço e até a próxima.